Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados, a gente vai passar juntos nos principais tempos gráficos aqui pro Bitcoin. A gente vai olhar também a SP500 e o índice do dólar que bateu aqui a marca da região de dezembro de 2016, pessoal. Eu vou comentar para vocês aqui mais esse vídeo qual que vai ser a minha estratégia aqui relacionada ao índex do dólar. Também a gente vai passar aqui os principais indicadores de sentimento e níveis de liquidação aqui do High Block Capital. Então, bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você acompanha o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos. Participe aqui também do grupo Telegram, Tá, são mais de 10.400 membros aqui no grupo e também tem aqui o Orca Sinais, tá? muito bacana que a gente possa sempre análise aqui notícias importantes do mercado. Tá? Tô participando com o Daniel e aqui o Jonas, que são, tem bastante experiência no mercado, então participe desses grupos que com certeza você vai estar por dentro aí do que está acontecendo. Também tem o meu canal de alertas também que vocês podem participar, beleza galera? Então, vamos começar aqui olhando o Bitcoin no uh, semanal, que eu acho que é importante. A gente pode olhar o mensal aqui também, tá? Mas, galera, o que é importante é ficar de olho aqui, tá? Que eu vim comentando para vocês aqui sobre a RSI, que tá aí, ó. A gente tá, então, uh, fazendo esse triângulo aqui para RSI, tá? Um, é uma região de resistência que a gente não consegue romper, né? E tem uma região de suporte também que eu considero importante, tá? Que, então, fiquem de olho aqui na RSI, é importante. Inclusive, eu coloquei aqui um alerta nessa linha de baixo aqui com toque, tá? Que se o, se o Bitcoin tocar nessa região aqui de acordo com os cálculos aqui que eu fiz com outro indicador, essa é, isso aqui daria na casa aqui próximo dos 34 mil dólares. Até puxar aqui o indicador que eu tô usando, ó. Tem aqui um indicador que ele calcula para você aqui, que é o RSI, que é o RSI do porquinho aqui esse aqui, ó, tá? Então você pode botar esse aqui. Você pode colocar, botar aqui nesse indicador, a região que seria aqui mais ou menos seria essa região aqui dos 38 no RSI, tá? Então você pode calcular aqui, por exemplo, uh, mostrar aqui a posição aqui, ó. Aqui 38, levaria o preço aqui para o Bitcoin na casa dos 34 mil dólares, tá, pessoal? Tá aqui, 34 mil dólares mostrando aqui esse indicador. Então, seria uma região que eu considero um suporte importante para o Bitcoin, obviamente, fechamento semanal, tá, galera? Então... É, a gente pode sim dar beliscadas mais para baixo e eu estou acreditando cada vez mais que isso é mais provável de acontecer aí, tá? É, assim, realmente a gente tem chance grande aí de ter uma, um momento de capitulação grande aí de, né, do pessoal que está posicionado em, em longs aí, tá? Que é bastante no momento, então, mais a região aí, fechamento do, do semanal seria importante, na minha opinião, o Bitcoin segurar no 64 aí, né? a gente manter esse suporte aqui no RSI, a gente tem chance de romper esse RSI para cima aqui, tá? E com o volume decaindo aqui, pessoal, esse, essa, esse o RSI fazendo isso aqui, ó, tá? a gente tem chance, sim, do Bitcoin ainda acabar estourando para cima aqui, a gente tem, tem essa pernada aqui ainda para o Bitcoin, tá bom? Uh, eu sei que pode parecer aqui bastante loucura falar isso, tá, galera? Mas não duvidem aqui, o RSI é bem importante a gente acompanhar isso aqui, acho que a gente pode ter, sim, surpresa para o Bitcoin, tá? Mas antes aí do, do dia... 4 de maio, né? 3, 4 de maio, tem que ver quanto é que vai ser a reunião do Fed. aí Eu vou avisar para vocês no Telegram aqui, tá? Então, vou até marcar uma live para a gente acompanhar juntos aí, né? Um momento que bastante volatilidade para o mercado. No momento a gente tá não movendo muito, tá? Por isso estou fazendo aqui, subindo menos uh, análise aqui para YouTube, porque não tem muito o que falar, pessoal. tá Antes do dia 3, dia 4, a gente vai ter que ficar aqui aguardando aqui o mercado aí, né? É, né? Tomar uma, uma decisão. tá A gente vai ter que reagir ao gráfico aí. Né? E o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal, é é tentando, né, posicionando ordens aqui abaixo, tá, até a região do 64 aí para tentar acumular né, Bitcoin, uh, a gente poder, de repente, com uma possível capta, cap, capitulação aí, né, um volume entrando, a gente tem uma chance de romper esse RSI para cima aqui no semanal, tá bom? É isso que eu tô acreditando aqui, por enquanto, tá bom? Mas tem outros pontos importantes que eu vou comentar para vocês aqui mais diante aqui no vídeo também, tá? Principalmente ao, relacionado ao índice do dólar, que a gente tem que ficar muito atento aí. Realmente pode desvendar esse mistério pra gente aí, uh, se a gente vai realmente buscar lá testar os 20 mil dólares para o Bitcoin, ou se a gente vai, então, subir e passar dos 70, tá? 69 mil que foi o topo anterior, tá, galera? Então, voltando aqui, vamos passar aqui no diário, né? O diário é bom de lembrar que a gente tá aqui nessa, a gente rompeu essa, essa bandeirinha aqui é, pra baixo, tá bom? É, rompimento aqui, pessoal, sem muito volume aqui, tá, na, na minha opinião, tá? um Volume até ok, assim, mas não um volume absurdo aqui. Ah, agora aqui, a gente retestou essa, essa parte de cima aqui dessa bandeira, né? Geralmente quando a gente faz um rompimento, né? até pode considerar esse volume aqui, tá? A gente pode até considerar ele sim, tá, tá ok no diário aqui. A gente fez um rompimento aqui, a gente fazer um reteste aqui dessa região para continuar caindo, tá? esse aqui seria o, o, é, o trade, na verdade, aqui, é, né? um, um short aqui perfeito, né, pessoal? Até eu comentei pra vocês na última, na última análise que o ideal a gente, numa na, num, na, subida do preço aí, a gente liquidando o pessoal que tá em short, né, a gente buscar uma operação de short, eu acabei uh, fechando ontem a operação, saí fora da operação, tá? o mercado está muito uh, indeciso ali, pessoal, realmente não consegui tirar uma conclusão, eu acabei uh, entrando na operação de short, saí, tá, enfim, foi, foi ontem foi um pouquinho uh, conturbado aí, tá, deveria até não ter saído, que o Bitcoin deu até uma uma, agora aqui deu uma... uma corrigida, mas aqui pessoal, tá o semanal. O diário que é importante, na minha opinião, tá a gente não perder essas regiões aqui do, do, dos 37 mil dólares, tá galera. Senão fica complicado aqui. Eu até diria que ó, essa região aqui dos é, 37 mil dólares seria importante o Bitcoin segurar no diário, tá bom. É, mas a gente já perdeu aqui essa bandeira, tá? Então a gente tá, te... tecnicamente, aqui tem chance grande de Bitcoin aí. Uh, continuar aqui né, o, fazendo que essa bandeira está né, uh, propondo aqui para gente que levaria o preço na casa de 14 mil dólares. Tá? Eu não acredito muito nisso por enquanto, tá mas uh, é o que a análise técnica mostra para gente aqui agora. Tá bom, galera? Então, para mim, aqui 37 mil dólares no diário é importante segurar essas regiões aqui. tá A gente pode até colocar aqui, tem, no RSI tem essa região aqui de 37, tem um certo suporte aqui que a gente pode segurar. Tá bom? Uh, também acompanha essa linhazinha aqui, tá? Tô traçando essa linhazinha que a gente pode ver melhor que tem uma cunhazinha aqui no 4 horas, tá? uma cunha no 4 horas, numa hora a gente pode ver que tem uma cunha aqui importante para o Bitcoin, até eu vou botar essa linha aqui a vermelha, tá? vou até botar ela de vermelha para a gente poder acompanhar nos próximos vídeos, uh, vou deixar aqui não pontilhada, então essa cunhazinha aqui é importante acompanhar pro o Bitcoin. Tá, galera, a gente poderia aqui assim ainda né, testar regiões mais abaixo, na minha opinião. Né? que a gente tem a região dos 37 mil dólares que eu manter para vocês que é a região que eu vou começar né, a acumular mais pesado aqui. Tá, galera, estou realmente interessado bastante nessa região aqui dos 37.500 até os 37 mil dólares, acho que é bem importante. Tá, galera? Mas conforme eu comentei para vocês no vídeo anterior, né, a gente tem uma linha aqui, ó essa linha amarela de baixo, deixa eu puxar até aqui o diário, se dá para a gente ver, que é uma linha importante aqui que a gente poderia testar, tá? Essa linha aqui amarela aqui, ó, até vou deixar ela mais forte aqui, maior, para a gente poder ver, uh, que é importante. Essa linha amarela aqui a gente poderia biliscar essas regiões mais abaixo, que levaria sim o preço aqui para casa aí ó, dos 35 mil dólares, né? Então, para mim, pessoal, essa faixa dos 35 34 pode ser uma excelente oportunidade aí, tá? a gente dar uma capitulada aqui, estopar essa galera aí uh, e pegar, uh, fazer boas compras pro Bitcoin, é isso que eu tô postando e tentando acumular aqui nessa região por enquanto, tá galera? É a minha estratégia aqui no curto prazo pro Bitcoin é tentar é, me posicionar nessas regiões mais abaixo aqui dos 37.500 até os 34 que vou estar me posicionando depois disso, se a gente perder realmente aqui, né, a coisa pode ficar complicada a gente pode avaliar, estopar né e para isso eu vou, eu vou também levar em consideração aqui como o mercado vai se comportar o índice do dólar, né, pra gente ver se se cai fora aqui realmente, né? Uh, mas realmente um stop seria interessante, na minha opinião, botar aqui abaixo dos 34. Se a gente buscar muito aqui abaixo dos e dos, dos 500, aqui a gente poderia avaliar de estopar aqui o mercado, tá? Mas tem o risco sim de a gente fazer né as, as famosas violinadas aí, tá então você tem que avaliar é, para sua estratégia o que que, o que que vale a pena, pessoal. Qual que é o risco que você quer ter aí né, com... Com o Bitcoin, tá bom? Uh, então vamos passar aqui. Eu já falei para vocês os principais tempos gráficos. Eu vou passar aqui uma hora só para comentar. Então, para vocês aqui, ó, 4 é, horas é melhor para a gente ver aqui. Até tá? puxar quatro horas, ó, pessoal. Se o Bitcoin aqui, ó, na minha opinião, essas regiões aqui são regiões interessantes para a gente botar uh, entrar aqui, na minha opinião, tá? Com ordens de compra, região 37.500 até os 37 aqui, tá? Acho que são uh, regiões importantes aqui a gente ficar interessado em comprar. Se a gente tiver boas liquidações e se o Bitcoin aqui romper, ó romper essa região aqui dos... Eu diria até essa região dos 41 aqui, tá? Que eu falei pra vocês que ele até o stop loss desse, desse trade short, né? Então, a gente rompendo essa região dos 41 aqui, galera, mantendo suporte nessa região aqui em cima, a gente pode sim avaliar aqui de entrar uma compra mais conservadora para o Bitcoin, tá? Para mim, se você quiser ser conservador, você vai comprar aqui acima dessa região aqui dos 41, tá? Na minha opinião, se a gente conseguir manter um suporte acima dessa região aqui, tá bom? Se você quiser ser mais agressivo aqui, a gente compraria né, nessas regiões aqui abaixo, que é o que eu estou fazendo aqui, pessoal, tá? Vou posicionando aqui nessas regiões e mais abaixo aqui, expondo o meu capital é, né, que tem as corretoras ali, que está boa parte do para poder é, aproveitar aí, né? Uma possível aí uh, nova, nova subida aí do Bitcoin, tá? Que eu, por enquanto, é que eu tô acreditando, apesar aí das coisas, né, estarem uh, aí uh, bem cabulosas, aí complicadas devido aos uh, pronunciamentos que a gente tem visto aí, né, da, do, do Fed e, né, e tudo que a gente tem falado aí nas últimas semanas e meses sobre o que tá acontecendo, tá bom, galera? Uh, vamos entrar aqui agora, então, só para mostrar para vocês aqui o sp 500 tá? Na verdade, antes eu vou comentar para vocês aqui o, o indicador de sentimento, que deram uma piorada tá, para o Bitcoin. Uh, a gente pode ver que voltou a subir aqui agora com o Long Short Ratio na casa de 2.4 aqui e com o pedido subindo também, tá, pessoal? Então, a gente está aqui, de certa forma, o mercado, tá querendo, é, o mercado todo está querendo comprar aqui, entrar em, operação, <risos> ou entrar em operação de long aqui nessas regiões, né? uh, os retailers aqui. E para mim isso aqui vai dar, né? Vai dar, vai dar errado para eles com certeza, tá, pessoal? Então a gente tem chance aqui sim do, uh, do mercado aqui buscar regiões mais abaixo, próximo dos, dos 37 mil dólares, pelo menos aí é o que eu estou aqui de olho para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Antes disso, eu realmente não ficaria interessado em comprar, a não ser que a gente romper os 41 ali, conforme eu comentei com vocês, né? E o, o sentimento começar a melhorar, tá? Daí sim eu vou estar vou, vou tá, é, me expondo aí né, em, em Bitcoin, enfim, para a gente poder tipo, testar a região ali acima dos 45 mil dólares, beleza? Beleza, galera. Uh, a gente está aí também. A gente pode olhar aqui, aqui também no no, uh, no agregado do Open Interest que também a gente está de certa forma aí, né, uh, bastante elevado aqui também, tá, galera. Então, eu acho que é importante. A gente tem sim a oportunidade de Bitcoin fazer dar uma capitulada aí resetar, né, um pouco o mercado. A gente está com a dominância também ainda baixa, apesar de estar tá subindo um pouco. Então, para mim, uh, o mercado poderia dar essa mais essa queda aí para a gente poder Uh, né? dar uma liquidada, estopar essa galera aí, né? fazer o pessoal vender a uh, Bitcoin aí na, na, na, no pior, na pior região para aí sim o mercado entrar um volume forte e a gente ter essa reversão. Tá? O que eu quero ver para o Bitcoin aqui, conforme eu comentei para vocês, entrar volume aí, né? a gente tem um volume forte entrando como a gente viu aqui nessas regiões aqui, tá bem mais forte para a gente poder ver uma possível reversão aí do preço, tá galera? Mas eu não acredito que isso vai acontecer antes do dia 3, 4 de maio aí na reunião do Fed, tá? que vai ser uma reunião que com certeza vai ter bastante volatilidade, eu vou estar aqui com vocês provavelmente ao vivo aí acompanhando, porque eu vou assistir é, ao vivo na, a, a reunião e vou estar aqui também com vocês né, comentando o que eu achar aqui que, que é, é, é importante, tá pessoal? Comentando aqui agora, só para a gente fechar para o Bitcoin, antes de entrar aqui no US Dollar Dólar e SP500, vamos comentar aqui do High Block Capital, ó, só para mostrar para vocês que na verdade, a gente tem liquidação para ambos os lados aqui, tá? Então o mercado está bem indeciso aqui, né? Na verdade, a gente tem aqui. Ó, a... Até a região aqui dos 34 mil dólares aqui a gente tem. 34.200, 33.900 aqui a gente tem, né? quase mil dólares, a gente tem liquidação aqui para os longs, tá, pessoal. Então, para mim, pode ser uma oportunidade junto ali que eu falei para vocês relacionado com o RSI no semanal. Então, mil dólares poderia ser um possível fundo para o Bitcoin, tá? acho que uma região que a gente, inclusive, tem um volume forte ali no, no, no VPVR. Então, é uma região que eu estou bem interessado aí né, acumular, né, tá abrindo aqui, querendo abrir algumas, algumas uh, regiões de liquidação, até acabou de pitar aqui, o, o, aqui aparecer um ponto aqui abaixo, tá, mas por enquanto tô considerando os dólares como um possível fundo aí pro Bitcoin, tá? Ninguém pode obviamente dizer que isso aqui vai ser o fundo, tá galera? Mas uh, a gente pode ver que esse indicador aqui, ele, ele funciona muito bem aí, tá? Olhando o histórico uh, vai, geralmente o preço vai buscar as liquidações aí pra gente poder continuar aí né, uma possível tendência aí no Bitcoin semanal, né? Mensal, tá bom, galera? Então, isso que eu tô de olho aqui agora, mas também a gente tem aqui, tá muito parelho, tá? Então, a gente tem liquidação acima até a região aqui dos 45 mil dólares, a gente tem também liquidação. Então, tá no meio do caminho aqui, né? A gente tem praticamente aqui, ó, um potencial de subida aqui de, de 17%, quanto uma descida aqui praticamente. Uh, né, 11%, tá, pessoal? Então, me parece aqui, por enquanto, que Bitcoin poderia buscar pelo menos aí a região dos 37 até o 34, antes de continuar aí né, uh, uh, subindo, tá, pessoal? É o que eu estou acreditando aqui agora. No curto prazo, que também está bem parelho, tá? Então, aqui na Binance, no curto prazo, a gente pode ver que o Delta está praticamente igual, então não tem muita novidade aqui, mostrando que tem aqui para os... Para os longs aqui tem bastante, tem um pool de liquidação forte até a região dos 37 mil dólares, tá bom? Então é isso que eu tô aqui de olho, tá? Por enquanto aqui como oportunidade de compra para o Bitcoin. Se der essa oportunidade, eu com certeza vou aproveitar, tá? Só tem que cuidar realmente para o Bitcoin não dar a aqui em cima, ó pessoal. A gente tem bastante liquidação aqui nessas regiões aqui em cima dos 41, 500, ó. O Bitcoin dá essa beliscada, é, fechar esses shorts aqui, ó. Tá, e continuar caindo. Então, é importante vocês cuidarem que se a gente romper para cima aqui, uh, é, pegar, pegar essa essas, essas liquidez aqui acima, a gente tem que fazer um suporte nessa região aqui próximo dos 41 mil dólares. Tá? Se não tiver um suporte, é, tome cuidado para não ser aí, não acabar... É comprando no na, na, na pior momento aí, tá? Então, fique atento para fechamento de candle aí, é muito importante manter o suporte acima das regiões 41, tá bom? Pessoal, vamos olhar aqui então a SP500, o índice do dólar, para fechar. Eu vou mostrar para vocês a minha estratégia aqui do índice do dólar, que eu estou de olho aqui, tá? Primeiro, a SP500, na verdade, não tem muita novidade para vocês, que tá? eu estou de olho aqui nessa cunha. Eu fiz para vocês a última análise, eu mostrei que que eu estava de olho. né Para mim, as SP500 pode sim, grande chance de testar essa linha aqui de baixo, a linha amarela que eu mostrei para vocês aí no último vídeo, que linha é essa aí, que é uma linha bastante histórica aí para a SP500. E estou de olho aqui nas divergências aqui do RSI, tá pessoal. Acompanhe as divergências aqui do RSI, que são bem importantes. Por enquanto, aqui, nem no semanal, nem no diário, a gente tem uma divergência interessante aqui tá, para para esse pequeno tá bom? Então, assim que eu encontrar alguma coisa aqui, com certeza eu vou avisar vocês aí, pelo menos do grupo Telegram. Então, participem, tá bom? Então, vamos puxar aqui o índice dólar que eu vou comentar para vocês aqui, né? A gente buscou aqui a, aqui a região exatamente, pessoal. Eu só desenho essa linha amarela. Quem, quem acompanha meu vídeo aqui da, da análise do índice do dólar? Né, viu, eu desenhei essa linha, essa linha laranja aqui em cima, tá? E aqui minha internet acabou caindo aqui. Acho que agora voltou. É, então a gente viu essa, essa linha amarela aqui, até puxar o gráfico semanal, eu mostrei para vocês que essa linha amarela aqui, ó, ela é, é os fundos aqui topos nessas regiões aqui também, tá? A gente está aqui agora acima da região de 68, que eu mostrei para vocês ali no, no, no índice do dólar. E qual que vai ser a minha estratégia, então, pessoal? O que, que é importante a gente ficar atento aqui agora? A gente testou exatamente esses topinhos aqui, lá de 2016. ó Foi ah, novembro, foi dezembro, ó. Foi no janeiro de 2017, é verdade, né? É dezembro de 2016, janeiro de 2017, é que a gente fez. Esse, esse teste nessa região aqui. Então, o que, que é importante a gente ficar atento aqui agora para saber se a gente vai buscar aqui, ó, a gente tem um canalzinho, ó, tem esse canalzinho aqui para o índice do dólar, se a gente vai buscar esse topo desse canal aqui, ou regiões mais acima, inclusive, tá? Que a gente pode fazer, ou a gente vai começar a corrigir, tá, pessoal? Para mim, o que, que é importante aqui agora, ó, Assim como a gente viu nessa região aqui embaixo, ó. Nessa região aqui embaixo do índice do dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nisso, ó. Vou puxar para vocês aqui desse topo aqui que a gente fez, ó, até aqui, esse fundo, ó, a gente viu essa região de 618 aqui também, tá? Que a gente acabou aqui ó, não conseguindo ficar acima, ficou brigando aqui nessa região, mas a gente até pode puxar, deixa eu até puxar desse último fundo aqui, é praticamente a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. Mas é uma região importante que a gente ficou brigando aqui, ó, no índice dólar, né? Qual que é o momento que a gente tem que tomar cuidado aqui para o Windows dólar, pessoal? Que a gente vai ver que a coisa realmente vai desandar e que eu vou me dar, me dar conta aqui que realmente a chance do, né, do, do Bitcoin aí romper a máxima histórica, enfim, isso vai estar encerrado para mim, tá? É, se isso aqui acontecer, vai ser quando essa região aqui, que é uma resistência, ó, que a gente pode marcar aqui com uma região de resistência, tá vendo? Ó? Aqui, ó, vou marcar aqui, esses candles aqui. Quando essa região de resistência aqui para o índice dólar virar um suporte, pessoal, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, acabou virando um suporte nessa região, a gente saber que essa tendência tem chance de continuar grande aqui, ó. então a gente começar a fechar, romper para cima, confirmou aqui, né? A gente fez uma confirmação aqui no semanal aí, ó, a gente pode ver que realmente daí sim a coisa vai ficar complicada, tá? E esse vai ser o momento que a gente vai aqui, vou saber que eu vou ficar, né? Vou ficar pobre aqui, tá, pessoal? Então, é importante você acompanhar isso aqui, tá? Se isso aqui, a gente conseguir romper para cima essa região aqui, essa, essa região amarela, romper para cima e conseguir fazer um suporte aqui nessa região, a gente vai ter a certeza que a gente vai entrar, né, a, a, muito alta aí né tem uma probabilidade muito alta de não certeza mas muito alta a probabilidade de a gente buscar pelo menos aqui ó esse topo desse canal aqui no índice dólar tá algo que a gente não vê não, não ia ver aqui há muito tempo tá e até eu poderia aqui eu dizer para vocês a gente puxar um, um aqui um uma projeção fibonacci aqui ó desse fundo até esse topo aqui ó a gente pode ver que isso aqui poderia levar aqui nesse primeiro alvo que levaria o índice do dólar para casa aqui dos 118 pontos, tá, pessoal, se isso aqui acontecer. Então, fiquem atentos aí, tá, se a gente romper essa região aqui próxima aqui dos e... 104, tá, para o índice do dólar, se a gente romper isso aqui, conseguir confirmar o suporte, a... na minha opinião aí, pessoal, tá, a coisa vai desandar, daí a gente tem que realmente, uh... a melhor coisa que a gente pode fazer aí é realmente é estar dolarizado aí, né, se isso aqui acontecer, porque com certeza aí a SP500, os mercados, vão dar uma boa escorregada, tá bom? Mas a gente tá numa região de resistência com o, o, o euro aí, a Libra esterlina numa região importante aí de, de uh, suporte, conforme eu comentei para vocês no último vídeo, tá pessoal? Então tomem cuidado aí. Tá? Vai depender de fatores que realmente a gente não tem controle, eu realmente não sou especialista nisso aqui, mas é importante ficar de olho porque isso afeta aí o Bitcoin né? de forma muito direta, tá, pessoal. Então, fiquem de olho nisso aí, uh, deixe um like para apoiar então, o vídeo, a gente se vê aí muito em breve, qualquer novidade eu aviso vocês aí aqui no Grupo Telegram. Tá bom, galera? Então, um abraço e até o próximo vídeo aí.